Você pode enviar a sua desfiliação para o cartório eleitoral da sua inscrição pelo e-mail da Zona Eleitoral. Caso você não conheça, não saiba qual é esse endereço eletrônico, você pode entrar no site do Tribunal do seu Estado e tentar localizar. Se ainda assim não conseguir, ligue para os telefones de contato do seu órgão. Você também deve encaminhar o pedido que fez ao seu partido de desfiliação. No caso de ter feito uma nova filiação, será essa última que vai prevalecer. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo. Lembrando que o prazo para a desfiliação é o dia 4 de abril de 2020.